Rádio CREA Minas, Mercado. A resolução 1073, aprovada pelo Confé em 2016, regulamenta a atribuição de títulos, atividades, competências e campos de atuação dos profissionais registrados no sistema CONFEA CREA. Trata-se de um importante instrumento de legalidade, segurança e estímulo à educação continuada. Por isso, ela tem sido amplamente aplicada pelas câmaras especializadas do CREA Minas, que avaliam conteúdos das grades curriculares ministradas nos cursos, mediante análise de projetos pedagógicos. Neste caminho, as câmaras desenvolveram a Estrutura Curricular Referencial um plano com disciplinas e conteúdos distribuídos ao longo dos dez períodos dos cursos de Engenharia, Agronomia e Geossciências. Todo esse trabalho está alinhado com a Comissão de Educação e Atribuições Profissionais, CEAP, que mantém atualizados os cadastros de cursos cujos egressos devem se registrar no Sistema Conféia CREA. O coordenador da Comissão Engenheiro Civil, Luiz César de Oliveira, explica as frentes desta atuação articulada. A Comissão de Educação está reestruturando e atualizando os cadastros de curso, aqueles que devem se registrar no sistema Conféia CREA. E também fazer um chamamento daqueles que, porventura, não estejam cadastrados no sistema no qual o seu egresso deve receber as atribuições profissionais. Também está sendo desenvolvida uma cartilha com fundamentação na Resolução 1073 de 16 218 de 73 para esclarecimento e orientações às instituições de ensino, também extensiva a seus alunos, sobre atribuições, títulos, atividades, competências e campos de atuação profissional. A estrutura curricular referencial está alinhada às diretrizes curriculares dos cursos de engenharia, resolução aprovada pelo Conselho Nacional de Educação e pelo Conselho de Educação Superior. Publicada pelo MEC em abril de 2019, ela dispõe sobre o perfil e as competências esperadas do egresso. Luiz César lembra que a comissão orienta as instituições para que os futuros profissionais tenham atribuições plenas, a partir dos conteúdos ministrados nos cursos, com carga horária equivalente à relevância da disciplina. Ao estudante egresso, que deve ser registrado no sistema Confeia Creia, o conhecimento de seus direitos quanto às suas atribuições profissionais, competências e campo de atuação, conduzindo transparência e celeridade a sua prática profissional. As comissões do CREA Minas auxiliam o plenário no desenvolvimento de atividades relacionadas a temas específicos, como legislação profissional, orçamento e ética. Elas têm caráter deliberativo na estrutura de suporte do Conselho.